Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui dos Esquisitos. Eu sou o Júnior e está estranho eu gravando no meio da rua. Ali eu. eu... Aqui está o microfone. De novo, hein? Quebra Rio. É, é lumenal. E aqui, ó, olha que árvore bonita. Eu gosto dessas luzes aqui. São interessantes, são diferentes, deve ser algo da antiguidade. Uma dica para você, é sempre bom parar para apreciar as obras, natureza, de Deus, né? Toda essa imensidão aqui. Foca. Aqui é um corrimão. Geralmente usado para que as pessoas não caiam. E ele é o Rio Itajaí. Acho que tem açúcar. sul. Ah, aqui tá a luz, ó. Agora eu tô gravando de frente. Eita. Aqui estão os carros da cidade. Eu, eu vou virar para mim. Ó, eu gosto desse casaco. Se você for no vídeo do Perdido, que está aqui, eu tenho esse casaco faz tempo, eu, a gente comprou, não vou falar onde a gente comprou, <risos> mas daí eu gosto das cores, é azul, ah, tem as coisas do canal, é, menos isso daqui, a camisa, mas se não estou com as cores do canal e isso é bom. Ó, aqui é uma rua que tem três faixas, uma é para ônibus, porque ali está ali escrito, né exceto ônibus, urbano a, a, exceto o ônibus urbano olha outra beleza aqui da natureza é uma árvore essa moto incomoda então aqui tem outra árvore tá mas se não vem aqui no centro se você visa é não se você não é visite é legal aqui é bonito olha só eu ainda não tinha visto esse chão que eles reformaram aqui, ó, tem as plantas e ali tá... Ah, tá aqui, tem, um... tem umas gradezinhas que eu já vou mostrar. Essas grades o pessoal vai prendendo cadeados, aquela tradição que eu não sei o que significa, e joga a chave, deve jogar a chave no rio, eu acho. É, eu, eu achei interessante isso. Legal quando a planta, ela vai destruindo o chão, né? E lá, aqui não dá pra ver mais. Moto chata! Ah, vocês uh, vão olhar pra mim assim. O. Como é que é? Ah, tinha um cara fumando. Eu não sei se o vídeo tá bom. O cara tá fumando e sempre que eu vejo uma pessoa fumando, eu tuço. Entendendo? E eu não gosto de gente que fuma. Eu não, não é que eu não gosto da pessoa, eu não gosto da ação que ela faz. Entendeu? Ó, ah, lá tá a ponte que eu esqueci o nome. É a ponte de ferro? Acho que é a Ponte de Ferro. Tá lá, ó. Eu estou ainda por aqui. Ó, a prefeitura é lá na frente. E o ponto de ônibus também, ó. Estou chegando. Esqueci de ajustar as coisas. Já volto. Essa é a continuação ali do vídeo que eu tava tá fazendo no centro da cidade Voltei para casa aqui Eu pensei em gravar mais vlogs assim, pegando qualquer horário do que tal Eu esqueço de. Eu, eu posso fazer isso mais no Instagram Que vai estar aqui na descrição para você seguir Mas é, a história agora foi que eu fui fritar meu ovo E o que aconteceu? Fui quebrar o ovo pela metade, né? e E caiu a casca tudo eu casca e tudo, cada da minha mão, o ovo, eu, eu tirei tudo agora. Ter que olhar pra câmera, não pra, pra mim. <risos> Talvez você esteja escutando o barulho do óleo. Vou filmar aqui o ovo que, que grudou aqui uma parte. Tutorial de como fritar um ovo. Você pega o ovo, você abre, você coloca no óleo. Pode ser tanto quente quanto frio, mas agora depois pus no frio Daí você vira até ele ficar de uma cor agradável para você, entendeu? De uma cor agradável para você. Sim. estranho, meu ovo tá tomando uma forma diferente. Que esquisito. E eu tenho uma pergunta a fazer. Se vocês gostam do dessa música no canal. E se gostar da abertura. E... Tem o Edgar, né? o editor. Tá estourando o ovo em mim. Eu já volto, vou resolver isso. Uma coisa que eu faço quando eu frito e começo todas as coisas, eu coloco, tipo, um casaco, alguma assim com touca pra, pra eu ir... Assim que eu uso, eu sou... beta eu não daí eu vou coltar a mão. Daí... daí eu não me queimo, eu consigo desligar ou mexer no ovo. Por que que eu não olho pra câmera? ontem eu fiz pipoca para comermos e minha mãe enquanto assistíamos uma série daí eu coloquei acho que muito milho daí meio que estourou um pouquinho sabe É. mas pelo menos não foi fritado com óleo isso ajuda do em não ter muito óleo Ah, eu não sei se você percebeu uh... Mas eu como ovo sem sal, eu me acostumei, igual eu tomar café puro. Você aprende a gostar, você aprende a sentir aquele gosto e achar aquele gosto bom. Vou tentar resolver isso. Talvez nesse vídeo eu faça muitas perguntas, então uma das perguntas é o que vocês acharam da, da live? Se vocês querem mais live, você, vocês, sei lá, se você vive sozinho ou com alguém, ou se você assiste junto ou separado, pela probabilidade, proba, prova, prova, editou por favor, escreva aí a palavra certa. É provável que assista sozinho, porque pelo que eu vejo das pessoas inscritas, elas não parecem pessoas que assistem. Junto. Eu falo como se você não fosse a pessoa Mas eu acho que agora eu vou conseguir comer Eu sei que essa iluminação está estranha É a luz do sol Ó, aqui a iluminação é melhor É isso, a luz do sol Pretendo melhorar aqui as coisas Minha comida de hoje é Arroz, feijão Tem uma linguiça, o ovo e o albô E um suco de ovo Eu é uma novidade aqui E estou criando mais canais Pra setorizar os vídeos. Eu já criei um de jogo, vou criar o dos Esquisitos chefes também.